Terça Gamer, e hoje a gente vai falar daqueles jogos que todo mundo ama, menos você. <risos> Sou o Miki. Sou a Júlia, e a é da TV Cores. Pedindo sempre aquele like nesse vídeo pra ajudar a gente, a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e apertar o sininho, que ele é muito importante. Por que ele é importante, Miki? Porque com ele as notificações de novos vídeos chegam pra você. Vamos lá? Vamos lá. Antes de começar esse vídeo, gente, eu acho muito importante deixar claro aqui algumas coisas. Quando a gente tá falando que a gente odeia o jogo, é só que a gente não teve aquela conexão, aquele gostar mútuo, né? Às vezes é porque a gente odeia o jogo mesmo. Assim, ele pode ter sido mal feito, ele pode ter sido incômodo, ele pode passar uma mensagem errada, e a gente não concorda. Nesses casos daqui, não foram esses a situação, né? Ou não. É, vamos ver, né? Vamos é, ver. Eu é, tô falando de mim, gente. Perdi um pouquinho aqui, mas é isso. Os jogos que eu vou comentar vai vale, assim, com um pouquinho de, de carinho pra não ficar com raiva de mim, tá? Comigo pode ser pode raiva, ah, não tem problema não. Eu tenho muito ódio junto também. Vamos lá, então. Vamos, então. <risos> tá, eu vou começar, então, gente. Não me ninguém mais com Tomb Raider. Essa nova versão, essa versão atualizada. Que, assim, eu tenho toda a noção que o mundo é ótimo. Todos os gráficos são ótimos. A Lara, em si, é uma pessoa incrível, maravilhosa. Okay. Só que eu simplesmente não consigo ter aquela conexão com essa nova Lara, assim. A outra Lara, temos que combinar, era uma coisa muito unidimensional, Sim. né? Não tinha nenhuma narrativa grande ali. Talvez os jogos, um pouquinho depois do Sim. Playstation 1, até teve alguma coisa, mas aquele início ali da Lara hum. não tinha nenhuma profundidade nem nada e não justifica isso, né? Mas a questão é essa. Ela ganhou camadas, ela ganhou uma narrativa, todo mundo adora a Lara, só que eu não consegui pegar é. aquela conexão, não conseguir me importar com ela. É, eu já brincava assim comigo falando que é porque é, eu não vou ficar contando a gente milionária, né? Porque assim, ela tem tudo. Gente, ela tem mansões, ela tem mordomo, ela tem tudo. Mas... Ah, eu o pai. Não, ela perdeu o pai. Mas muita gente perdeu o pai, gente. Acontece. É triste. E é, e é isso. É, eu não sei o que aconteceu, uhum. sabe? Sim. A garota, a garota não é a mulher agora, né? A mulher ela tem várias questões problemáticas. Eu Sim. sei que ela tem muitas dificuldades. Só que na hora de acompanhar Sim. essa narrativa, eu só não tive isso. Mas joguei, assim, gostei bastante. Eu adoro, principalmente segundo. o segundo. O segundo é legal. O segundo é ótimo. Mas é isso, não, não rolou. Não rolou <risos> Bom, eu falei que eu ia falar de ódio, sim. eu vou falar de Detroit Become Human. É, eu não vou dar spoilers, porque a... é um jogo que acabou de sair também. eu tava tá muito tempo pra falar desse Eu jogo. tava assim, eu acho que eu só não acertei uma parede porque eu estava bem com as outras pessoas. Porque eu precisava falar mal desse jogo pra absolutamente todo mundo. E eu não podia falar pra eles, porque eles ainda não terminaram de é, jogar. tô jogando a minha. E, é <risos> e eu tava assim, eu joguei, eu joguei na base do ódio. Foi o único jogo que eu joguei na base do ódio. E toda vez que eu jogava, eu ficava mais irritada. Por quê? Porque a narrativa que ele faz, ela te compra é muito fácil. Mas ela é muito escruta. <risos> e eu tô falando isso de verdade. Se você pegar as camadas que tem por cima, você vai achar lindo. Eu achei lindo. Mas quando você começa a ver mais por dentro, é bizarro. A, a, a narrativa desse jogo me deixou muito mal. E eu sou o tipo de pessoa que é extremamente combativa, então assim, não é uma questão de ser isento, não não é essa nem não é esse problema. Não importa o que você faça, a minha questão é, a narrativa que ele criou é muito desagradável. Então eu fiquei muito bolada com esse jogo. Ele é lindo e ele tem o Jesse Williams, então eu fiquei mais bolada ainda. É isso. Eu consegui tirar isso de mim, muito obrigada. Vem cores, assim, resolvemos questões Mas é isso, assim, o meu ódio, Detroit Segundo jogo que eu vou falar aqui Que eu vou me complicar de novo Todo mundo ama, mas eu não gosto É Kingdom Hearts Que assim, gente, tiranho, aranha verso Eu não consigo lidar muito bem com traços diferentes de desenho e assim, eu respeito, eu sei todo o monstro que é assim. É uma legião de fãs. Sim. É um mundo, assim, absurdo. Eu sei que tem um trabalho muito bacana na narrativa toda. Só que não dá, não consigo. Eu não consigo ver o Woody. com <risos> alguma pessoa que eu não sei quem é de Final Fantasy. Me dá um nervoso muito grande. Eu sei que eles são amigos. <risos> Eu amo, porque é isso, tipo, se a minha mãe passa enquanto eu tô jogando aqui no rosa, ela fala, por que que a Disney tá ali? E aí ela, quem é esse cara com esse cabelo de desenho? E aí ela fica super confusa, eu acho que. É, só mais fazer as perguntas, eu não faço é, mais. É, não, você só aceita. É, e é isso, é, eu sei, eu vejo, assim, umas fases que eu acho super bacana, eu vejo algumas mecânicas que eu acho muito legais quando o pessoal tá jogando aqui, só que não me dá aquela vontade de chegar e saber sobre aquele mundo. Eu imagino que o lore seja incrível, mas... São 13 jogos, não, tem muito lore. Tem muito lore, só que e, de novo, tem que ter uma conexão ali desde o início. Tem que ter um porquê de você começar aí. Todas as dinâmicas, todos os porquês de, de Kingdom Hearts só não me bateu. Não me batam por causa disso, <risos> mas não chegou aqui em mim, gente. Terminando nossa listinha de todo mundo gosta, menos eu, eu vou ter que falar de Sombras de Mordor. Eu não consigo gostar e eu tentei muito. O Mickey viu que eu tentei. Só que a mecânica do jogo me incomoda muito. É, é o Sombras de Mordor é bem complicado, mas Sombras da Guerra, eu... Eu protejo um pouquinho, é bom, é Continuo bom. Continuo achando a mesma coisa, a mecânica é a mesma, muito confuso. É, os bichos vêm atrás de mim, eu ainda tenho que controlar orcs, eu acho essa parte bizarra. E aí eu tava jogando e eu falava, meu Deus, eu só queria libertar o bichinho e subir nele. Eu não sirvo pra esse tipo de jogo. É aquele tipo de jogo que tem rodadas, né? Meio que um tabuleiro dentro do videogame. E assim, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, só que eu tenho que estar preparada pra ele. Não, e, e o problema é, é que dinâmica. Exatamente, a dinâmica é, não é o bicho que eu vou atacar, ele tá vindo pra cima de mim eu tenho que apertar o um botão pra me defender dele, bater no outro que tá ali atrás e ainda pegar aquele tigre gigante. Aí? Não dá. É, não, é isso. É muito público, né? Porque é pra isso. mim, o jogo é isso, gente. Jogo não, é isso. eu gosto de um jogo, assim, as, os meus jogos, eu gosto de fazer gym, eu gosto de poder brincar com o tigre. <risos> Se tem um tigre preso, eu quero soltar. Se eu soltar o um tigre, ele me mata. Até não. eu fico muito chateada. Pode vir zumbi, pode vir orc, pode vir coisa dark que eu tô destruindo. Não, assim, eu olhei pra Shadow of e eu falei, você fica nas sombras, gente. Bem, agora fala pra gente se você é da luz ou você é da sombra. Comenta <risos> fala, aqui. Fala pra gente quais os jogos que vocês não gostam, mas todo mundo adora. E fala o que, que vocês acharam dos jogos que a gente não gosta. Gente, não esquece de compartilhar esse vídeo pra poder dar uma força no TV em cores. Sim. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. tchau.